Bora galera, está começando nesse exato momento o 1 contra 5 aí Na live do Dennis que nós é foi convidado aí, beleza? É uma pegada mais especial, eu contra 5 bronzes Não sei se tem um Smurf ou não, mas nós fez uma seletiva legal Aparentemente os caras são é bronze de verdade Mas os caras às vezes podem enganar, pode mandar conta para um amigo Tomara que isso não tenha acontecido para não estragar a graça, beleza? <música> Tá, bora, começou, galera. Primeiro confronto em mãos, beleza. Toma essa bombinha de ladinho. Errei. Eu não posso chegar pra farmar, né, mano? Vai, bobo, vem. Tarana. Vou segurar o wave aqui, ó. Vou segurar o wave aqui, que aí eu fico mais confortável pra farmar, ó. Beleza, já toma essa aí, já toma essa aí Beleza, tamo farmando, tamo farmando Já toma essa aí, já toma Nível 2 aqui, ó, já posso upar esse Ezão aqui Que agora eu consigo controlar o terreno um pouquinho Mano, olha a minha mana, mano, minha mana A Wave tá voltando Mas pros caras, velho, fodeu, velho Eu não sei se eles estão frisando a Wave de propósito Ou se eles não tão muito planejando o que que eles vão fazer, mano Olha esses maninhos Eles não tão tentando vir pra cima, nem Mas me daivar, nem nada, mano Mano, é 7 minutos que os caras podem ir pra base, né, mano? Então eu preciso aproveitar isso de algum jeito Quase que eu fui pego, hein, acho que eu puxo essa aqui, vou base, mano, é catar pra próxima, eu vou base pra pegar a gota, tá ligado? Vou pegar a gota, poção, um refil, é isso, mano. Mano, os caras é tryhard e eles tão frisando, mano, que que é isso, mano? Pelo amor de Deus, o negócio é um contra cinco, velho Ah, e outra, mano, será que se eu matar um, tipo assim, se um deles morrer, eles não podem voltar, não é, mano? Ou será que ele pode voltar... Tipo se assim, você se eu matar um, ele não volta, né? Ah, não, então beleza, beleza. Você não volta, beleza. Tá, você precisa escolher um bobo para tentar matar, mano, mas é foda, mano, esse Olha o tanto de cavalo aí, se eu for para cima, eu só tomo um engagezinho de qualquer um aqui, já fodeu, velho. Caramba, que merda, quase que eu trolei, mano. Vai dar uns 7 minutos eles vão começar a poder ir base, mano. Aí ia passar a casada. Ó, beleza. O foda é meu HP só, né? Ah, mano, fodeu, galera. Eu tenho que dar B, né, mano? Vou aproveitar pra dar mais um recal, vai. Eles podem dar B já, né, velho? Deixar eles dar B não, mano. Botei pra parar o B mesmo, foda-se. Eles não podem entrar nesse mato, né, mano? Eu preciso saber se eu fico preocupado com esse mato ou não Não pode, né? Tá safe, tá safe Nossa, olha isso aqui, o a linha tem 50 de farm, mano O cara já tem capítulo, velho. Caraca, vai que essa linha tem 50 de farm, mano Será que eles escolheu só um pra farmar, velho? Caralho, os cara é full do tryhard, mano Sei não essa ali, hein, galera Smurf, olha lá, o cara tem 50 de farm em 8 minutos Quanto que um bronze teria de farm nessa, nesse tempo, será, mano? Uns 20? Poderia dar B, mano, eu tenho um capítulo nesse B, deixa eu ver Só que não é wave de Katapa. Então eu vou dar over Vou até far... Eu posso fazer isso aqui, mano? Eu não sei se eu posso fazer, mas já tô fazendo, mano Eu nem sei se eu posso Acho que pode, né, galera? É 1 um v 5 o bagulho, mano? Não podia? Não, então nós segura aqui o gold aqui um pouquinho, mano. Nossa, eu quebrei a regra, mano. Ah, pode, mano? Vamos falar que pode, velho. Fala que pode, velho. Bora, galera. Tô, tô gostoso das bolinhas, mano. As bolinhas tá boas. Matei o primeiro, matei o primeiro. Não vai voltar, não, Zé. Não vai voltar, não. Easy, easy, easy, easy, easy. Vem, Leblanc, pra você ver. Ah! Caralho, calculei certinho, mano, mas não deu <risos> Que que é isso? Bora, minha galera Bora, meus meninos Ai, não podia ter tomado Véio, a ideia foi tão boa, mano. Caralho, galera! Chama dessa porra! Tô tá que pariu, não vai ganhar essa carniça aqui, mano. Não vai ganhar essa carniça aqui, vambora. Pelo amor de Deus! Não, o Vieiro secou Ah, meu Deus hein? Ah, o Vieno verde secou, mandando tá no canto aí Quase, galera Chegamos até aqui Não conseguimos sair com êxito Mas fomos um bravo guerreiro aí Matamos dois e morremos Pelo menos positivo nós sai Ah, mano, aí é foda, velho. E aí, acabou? O que, que nós faz agora? Não saiam da partida esse pediu pra não sair Mas vai ter que continuar O cara tá mandando até eu chupar um peitinho ali, velho. Até um peitinho Você tava sem flash? Não, eu tinha, mano Acho que eu tinha que ter usado os ônibus na hora do Ó Não, o cara fez de A. Caralho, o guerreiro fez de A. Primeiro item, mano. Da onde que só esqueci, mano? Safado. Bora, galera. Aí é foda, morreu o galo é muito fofo, esse galo é fofo é mesmo, Deus mano. Te... E aí, tem que esperar uns 3 minutos, né? Acho que tá bom, tá valendo. Nós perdeu. Porque na revanche vai ser pior ainda. Vai ser mais difícil, velho. Galera, esse esse negócio que o Denis me convidou aí vai ser Mas um conteúdo que vai sair no canal do YouTube véio. dele, viu? Então vai ter uma gravação especial aí tal. Tá? Vamos ver se nós bota a cara, lá, se nós passa um recado também, né? E valeu Tu, Tu, maqui no cu, mano. Obrigadão pelo Primezão aí também, o Tomar no cu. Obrigadão pelo seu Prime, meu lindo. Só agradece a Brava, filho esse Lecim assim tava doidinho pra vir com nós, né, mano? Olha lá ele lá. Vou buscar ele. Toma. Vem, galhozão. Você tá tanque, mas vem. Olha esse galhozão, mano. errei a bombinha. Olha esse galhozão tá folgado ele, velho. Galhozão folgado. Pouca coisa mais pra frente, mano. Ah... Foi bom enquanto durou, mano. Mais, só, um alde, mais, um alde, já, mais um round, mais um round. Mais um round. meses já é de caramujo, hein? Teu presente é o, praia, o meu é o caramujo. Hein? Tá doido, Cid? Aí é foda. Mas brigadão pelo seu resub com a gente aí, meu lindo. Muitíssimo obrigado pelo apoio, papai. Jogão, jogão, jogão. Like